Recentemente, tivemos a infelicidade de ver como foram pouquíssimos os indivíduos que se levantaram corajosamente contra as decisões estatais tirânicas. Uma imensa parcela de homens adultos aceitou de forma passiva, dócil e submissa a supressão das suas liberdades individuais, sem oferecer qualquer hesitação ou resistência. Muitos deles, inclusive, aplaudiram e concordaram com tais restrições, afirmando que elas eram necessárias para conter o problema sanitário. Mas por que razão homens adultos, que deveriam zelar ativamente pela manutenção das suas liberdades, aceitaram de forma tão passiva e submissa que seus direitos sagrados, naturais e invioláveis fossem sequestrados de uma forma tão arbitrária e injustificável? O Café Libertário apresenta a DECADÊNCIA DA MASCULINIDADE Esse vídeo é um oferecimento de Real Gold, proteja seu patrimônio com prata e ouro. Não é papel, não é virtual e nem digital. É real! Infelizmente, há décadas, o homem vem sendo doutrinado para se tornar um cordeiro, dócil e frágil, que deve ser totalmente emasculado, a ponto de ficar apavorado e tornar-se covarde demais para oferecer qualquer tipo de resistência. As gerações das últimas cinco décadas foram paulatinamente doutrinadas para ver o Estado como líder social onipotente, cuja sabedoria não deve ser contestada ou questionada. Ou seja, para eles, todos devem deixar o Estado pensar pelos indivíduos sem jamais questionarem suas sábias e justas diretrizes, que são implementadas sempre pensando no bem-estar geral da sociedade. É claro que isso tudo não passa de doutrinação e lavagem cerebral no seu grau mais corrosivo, e ela serviu ao seu propósito criou legiões de indivíduos histéricos, amedrontados e infantilizados, que têm medo de tudo e precisam do papai-estado para resolver todos os seus problemas, sejam eles reais ou imaginários. Com o passar das décadas, o homem corajoso e destemido, aquele que luta de forma persistente e determinado por independência, autonomia e liberdade, tornou-se uma raridade. O que temos atualmente são imitações de homens, que se tornaram dependentes das promessas socialistas. Para piorar, não apenas pedem para ser governados por uma coalizão de burocratas oportunistas, mas também ficam furiosos e ressentidos quando alguém tenta libertá-los da escravidão, ou mesmo se atreve a sugerir que eles são servos do sistema. Temos aqui a versão estatista da Síndrome de Estocolmo. De repente, no alvorecer do século 21, ser homem e comportar-se como homem passou a ser algo extremamente ofensivo. Depois de décadas de doutrinação sutil, o público-alvo absorveu a demonização da cultura masculina e passou a naturalmente incorporar elementos da androginia e feminilidade ao seu comportamento. A ditadura politicamente correta, um filhote autoritário do progressismo, acentuou ainda mais esse problema. Com a união da ideologia progressista, que passou a ocupar espaços sociais, políticos e culturais cada vez maiores, os ataques à masculinidade tornaram-se ainda mais recorrentes, e se intensificaram gradativamente nas décadas recentes. Infelizmente, quem causa isso tudo são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós, que, que bate, que maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir. A gente é branco, a gente é homem, a gente é hétero, a gente é privilegiadaço, cara. A cultura progressista, de uma forma geral, trabalhou arduamente para erudir todos os valores e todos os elementos inerentes a um comportamento genuinamente masculino. Como resultado, acabamos por viver em um mundo que está saturado de machos que não oferecem resistência alguma à supressão das liberdades individuais. Essas criaturas não apenas morrem de medo daquilo que a mídia relata, como acreditam com fervor na narrativa oficial do sistema creem religiosamente que o seu bem-estar e a sua segurança são prioridades máximas da classe política. É claro que tudo isso serve aos propósitos do establishment. Dessa maneira, a sociedade fica repleta de cordeirinhos dóceis, submissos e obedientes, que jamais promoverão qualquer tipo de resistência. Tampouco algum dia, ousarão se rebelar. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso? Acha que isso está certo? Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. O mundo não é um grande arco-íris. Felizmente, o homem masculino não está totalmente extinto, embora ele possa ter sido ofuscado pelas enormes multidões de idólatras doutrinados. De fato, os homens que estão desafiando abertamente sistemas tirânicos existem uma quantidade muito inferior. A verdade é uma só. Homens fortes resistem a tiranias e homens fracos se entregam a elas. Esse é um dos motivos pelos quais as doutrinas oficiais do sistema desprezam e demonizam ativamente o livre-mercado. Em um ambiente de livre mercado, os homens são obrigados a agir e comportarem-se como homens adultos, produtivos e responsáveis. O livre mercado não prega a dependência do indivíduo em nada, a não ser na sua própria competência e no seu trabalho. No livre mercado, nada cai do céu. Apenas o trabalho produtivo pode render frutos e gerar resultados. Para o progressismo, a dependência é vantajosa porque infantiliza o indivíduo e o doutrina através de uma inversão de valores, criada para induzi-lo a crer que não é não é o trabalho árduo, mas a política que pode promover o seu sustento e lhe conceder estabilidade. Quando se torna muito dependente, o indivíduo passará a exigir mais intervenção do Estado, e ficará mais interessado em obedecer cegamente do que em questionar, produzir, criar e se rebelar. Essas legiões de homens fracos, delicados, histéricos e hipersensíveis jamais cogitarão a possibilidade de se revoltar contra atrocidades, até porque eles não as reconhecem, eles não têm razão, motivação ou capacidade para pensarem por conta própria. Por outro lado, os corporativistas, a classe política e os burocratas do estado, de uma forma ou de outra, pensam por todos eles. Esse vídeo é uma adaptação de um artigo do Instituto Hoffmann, com o link na descrição. Aproveite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Volte sempre!